Insano nesse negócio, cara Eu acho que eu devo estar assistindo muito canal Play Hard aí <risos> A gente vai fazer uma abertura de baús aqui, mano E tem que vir pelo menos Uma lendária de graça É sério, os baús não são lá Aquelas coisas Mas enfim, eu já completei uma missão de um baú gigante Tenho mais um baú gigante Mais o um baú mágico O baú do clã E também eu tenho que coletar O desafio que eu fiz na semana passada Que eu não coletei até agora Que foi o desafio do barril de esqueletos Eu não coletei até agora Já tá um outro desafio eu tenho que jogar aqui outro desafio Enfim, antes disso eu tenho que coletar, senão eu não consigo Mas a gente vai fazer tudo isso no vídeo de hoje, então Já deixa aqui embaixo, deixa o seu like E também se inscreva no canal se você Aí ah, não for inscrito, beleza? Que a gente tá aqui ó Levantando a hashtag é o bigodão 100K Até o final do ano, então divulga o canal Para os seus amigos, enfim, para sua família Para todo mundo que você conhece Divulga para o canal adiante que você vai estar tá me ajudando Muito, com certeza se a gente bater sem k Até o final do ano vai ter muita surpresa Da hora para vocês, beleza? Então vamos pro Clash agora, beleza? Então então, turma, estamos aqui dentro do Clash Como vocês podem ver aqui né Completei aqui mais uma missão do baú gigante E é sério, tem que vir um baú lendário Ou um baú super mágico depois dessa missão Mano, mas se não vir Ai, eu vou ser tão azarado É sério, mano, eu vou ser bem épico Sei lá, eu não vou ficar feliz se não vier um lendário ou um super mágico, É, a Super sai vai me trollar muito. Mas enfim, vamos começar então abrindo o baú do clã, beleza? Vamos abrir o baú do clã aqui, ó, 1620 de ouro, beleza, 27 servinhos, muito bom, 34 teslas, cura, já pensou se vem lendária? Morteiro, gigante real, não vai vir lendária, mini peca e vamos ver bastante mini peca E a última época, bebê dragão, três bebês dragões. <risos> Enfim, aqui 3 BB Dragão tá muito bom. Eu gostei desse baú, cara. Apesar de não ter vindo lendária, gostei bastante dele. Agora Agora chegou a hora de abrir esse baú gigante aqui e vamos ver o que vem nesse baú gigante. Eu nunca ganhei lendária no baú gigante, mano. Já pensou se é hoje que a gente estreia essa novidade aí? Cabana de Bárbaros, não vai vir lendária, esqueletinhos e... Vamos ver, Mega Servo, 39 Mega Servos Bom, agora vamos abrir outro baú Gigante, só que é o das missões, beleza? E a gente vai ver qual que vai ser a outra carta Mano do céu, pelo menos uma lendária, mano, pelo menos uma lendária Vamos ver, 860 de ouro, Bombardeiro, Bola de Fogo, não vai vir lendária nesse aqui também Bárbaros e Torre Inferno, tá bom Ei, hey, mano, baú lendário aqui A próxima missão aqui que a gente vai fazer Já estamos com 15 já, barra 400 Ai, mas eu estava esperando, mano, por esse dia É sério, mais uma lenda. É tão legal quando você sabe que vai ganhar uma lendária de graça, não é mesmo? <risos> já vamos aproveitar aqui coletar aqui 12 cavaleiros, beleza E já vamos aumentar mais 5 aqui, né Eu não sei o nome da clareira, esqueci, eu sempre esqueço E agora vamos coletar aqui o barril de esqueleto, né Sem barris, na verdade meu Deus, mano, que mico. não tem desbloqueado isso aqui, não tem coletado antes. Eu tava esperando fazer um vídeo disso aqui, mas aí eu senti que não ia ter tanta graça. Acabei nem fazendo e deixei aqui. Enfim, já tem outro desafio, desafio do Elixir Triplo aí, não sei o quê. Com uma premiação bem bacana. E eu não fiz, porque isso aqui eu não posso fazer quando eu não coletar isso aqui. Então, bora coletar então aqui. Sem do Barril de Esqueletos, essa carta aqui... Sei lá, né, mano? Não tô tão confiante. E agora vamos abrir o baú de nove vitórias. Lembrando que eu joguei esse desafio. Eu perdi na primeira, mas depois que eu comecei a segunda aqui, mano, foi invicto. Ah, moleque! Enfim, vamos abrir o baú aqui, baú da Estratégia do Halo em 3 mil de ouro. Muito bom, mano. Meu Deus, quanto ouro. Gostei. 16 servinhos. Vamos ver aqui. Barril de Esqueletos. Bacana. Gigante real. Não vai vir lendária. E a última vai ser... Barril de Goblins Bom, pelo menos eu gosto do Barril de Goblins Então tá valendo, foi um baú bacana E agora, vamos torcer pra Supercell trollar, a gente, né? Porque só tem esse baú mágico E, mano, se não for nesse, a gente não vai ganhar lendário no vídeo de hoje Aí eu vou ficar chateado, é sério Vamos abrir, então, aqui O último baú, 1.100 de ouro Esqueletinhos Vamos ver, zap, 3 zap aí Beleza, Barril de Esqueletos Agora vai vir 500 Barril de Esqueletos Bárbaros de Elite Coletor de Elixir Ah! delícia <risos> Aí que eu dizia, mano Uma lendáriazinha aqui, ó x extra e depois, ah, mano, tá piscando. Ag agora sim, mano, é sério Deixa muito, muito like aqui embaixo Porque a gente ganhou aqui No baú mágico uma lendária Aqui, mano, até quem <risos> Brincadeira, eu tô ganhando bastante lendária de graça Até ultimamente, então eu tô bem Feliz com isso, mano, e vamos abrir aqui Deixa eu mostrar pra vocês, calma aí Vamos ver qual lendária que vai vir Qual lendária que vai vir ih Lava hoje! Beleza, cara, Lava Round, vou conseguir botar ele pro nível 2 ainda. Eu não tô jogando muito com Lava Round depois que eu desbloqueei ele. Na verdade, eu joguei uma vez, eu acho que eu fui bem até, mas eu não tô usando ele pra subir troféu. Eu vou dar mais uma treinada e quem sabe eu pego algum deck e trago aqui no canal de Lava Round, beleza? Agora eu fiquei feliz, mano. Eu fiquei feliz aí de ter conseguido uma lendária de graça. Então a gente vai puxar uma partida, vamos usar esse deck aqui de Mega Cavaleiro com Pekka, ou Pekka com Mega Cavaleiro, tanto faz Mago Elétrico e é Bandida, enfim, e vamos ver o que a gente consegue. Fazer, Vamos ver se a gente consegue aí chegar mais próximo da Liga Desafiante 1. Beleza, então puxei uma partida aqui. Estamos jogando contra quem? Vamos ver aqui. Contra o Mark PP. Beleza, Mark PP é tranquilo. Vamos começar aqui, mano. Começamos com o coletor de elixir na mão. Beleza, vamos colocar o nosso coletor então em campo. O cara tá mandando ali raivinha já. E ele já começou com o Ariat lá de trás. Tranquilo, a gente vai defender o Ariat com a nossa PK aqui na frente. Ele tacou bola de fogo e mais um mineirinho. Eu acho que ele gastou bastante elixir à toa ali. Não precisava. Os morceguinhos aqui acabaram com o mineirinho dele, mano. E vamos tacar aqui o um mago elétrico, caso ele tenha, sei lá... Uh, torre Inferno, mas enfim, ele não teve... Opa, ele defendeu aqui com Bárbaros, mas eu acho que a gente vai conseguir dar conta desse Bárbaros dele por causa do Mago Elétrico E vamos tacar a Bandidinha aqui, eu quero ver esse cara parar, que agora ele gastou ele cheiro pra caramba Beleza, a Bandidinha vai bater lá, uhul, bateu, vai dar um dano bem legal lá a Bandidinha nível 2 Bate, bate, via <risos> deixamos, o cara tá mandando um chorinho aqui, mano Deixamos a torre dele com 1.400 de vida, muito bom, muito bom, tamo indo bem nessa partida aqui só aguentar esse deck aqui é muito bom, galera Eu recomendo vocês usar Novamente, colocar o coletor em campo Porque o coletor é uma carta essencial nesse deck Senão ele não funciona tão bem, viu? Por causa que ele é um deck pesado, né? Um deck de meia cavaleiro com peca Beleza, ele fez o mesmo combo Ele errou bonito agora Nossa pega aqui vai conseguir parar o Ariete dele Opa! O ruim com o Ariete aqui focou no. É, ele deu bastante dano na gente agora Calma aí, bandidinha Vamos tacar a bandidinha aqui atrás da P.E.K.K.A e beleza, se a gente conseguir parar esse mago dele aqui, vai ser bom pra gente. Beleza, o ruim do mago é que ele dá um dano do caramba, né, mano? Mas enfim, vamos chegar ali na torre dele, a bandidinha tá batendo. Ele tacou o Bárbaros agora. Minha peca vai morrer pro Bárbaros dele, porque, enfim... Aí é querer demais, né, João? Calma aí. Quando ele tacar aqui, mano... Não, a gente, vai... a gente vai fazer o seguinte. Vamos gastar menos Elixir aqui, porque senão ele vem com, sei lá, Mineiro. Daí vai ser ruim pra gente. Vamos tacar o mago elétrico, tranquilo. E a peca na frente aqui. Pra tancar já do Mago Elétrico. Agora eu quero ver esse cara defender isso aqui, mano. De morceguinhos aqui. Tranquilo. O cara tá atacando tudo lá. Mas a nossa peca vai matar o Bárbaros dele. Pelo menos eu acho isso, não é mesmo? <risos> Matamos aqui. Conseguimos defender bem. Beleza. Taca a Bandidinha aqui. Só pra parar isso aqui. Vamos tacar o Mago Elétrico. Quer dizer, o Meca, Cavaleiro. Aqui em cima do Mago dele. Calma aí. Mago Elétrico aqui atrás também. Morceguinhos aqui. Agora eu quero ver esse cara aparece aqui, mano. É muita carta indo pra cima. Nossa, o morceguinhos ali vai dar conta ainda com o Espírito de Gelo de matar os bárbaros. Pelo menos vai ajudar aqui. E vamos levar essa um tempo, cara. Beleza, levamos aqui a torre. Muito, muito bom. Ele tá o Mago Elétrico ali. Mano, não adianta atacar, mais nada, bicho. Opa, errei a pega aqui. Era pra ter acertado, pelo menos. Mas mesmo assim, acho que não vai dar tempo dele levar. Porque o Mago Elétrico aqui já muda o foco, o Agro ali. E beleza, mano. Falta 7 segundos. Eu duvido, Mark, dar um jeito de virar essa partida, mano. Eu duvido e... E levamos essa aqui. Agora estamos mais próximo. Aí, a Liga Desafiante 1. E, manda o céu! Esse deck tá muito bom E eu tô sabendo muito jogar com esse deck Eu tô empolgado por isso, mano Quando você pega um deck Você sabe usar bem aquele deck, mano Nossa, eu fico tão feliz que eu tô subindo muito troféu com esse deck aqui E também se você tiver as cartas desse deck, mano Não custa nada você fazer esse teste E usar esse deck Porque, mano, eu tô chegando na Liga 1 Com esse deck Já ganhamos lendária Ganhamos partida Tô feliz Não esquece de deixar o seu like aqui Pra ficar melhor ainda E também de se inscrever no canal Se você não for inscrito Ativar o sininho da Like pra sempre receber os vídeos do Abigodão, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!